Um bocadito de adrenalina e agora passar o vermelho! É o que eu digo pá! Este pessoal é tudo uma campada de azeiteiros. Aqui estamos a chegar junto dos amigos no local habitual do encontro. Vamos lá ver quantos é que estamos. Estão os motorados todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É para ir aonde, pá? Vila de Conde? Sim! É vamos nós então e desta feita vamos até Vila do Conde, não vos vou mostrar os gerezes, eu queria-lhes mostrar duas cascatas pouco conhecidas e um miradouro, por isso vai ter que ficar para outro vídeo, não é? Mas mesmo assim vamos ver o que é que vai dar este vídeo, ah, até já então. primeira regra é quando serem em grupo. Abasteçam antes de fazerem os colegas esperar por vocês. <risos> Está tudo a testar, ainda por cima na bomba mais cara de Braga. Isto só é que é 3 à espera, quatro a testar. One hour later. Ai, que este é! Que... Tanto tempo para andar a moto, vinte minutos já testar as motos... Ai. Ao menos estamos aqui ao solinho... Um rico pequeno almoço... E agora vamos passear pela Marginal! Vila do Conde, Esposende! Ali para a direita, tá bem. Está bem! É assim o centro de Vila do Conde Na brincadeira podemos passar por cima das pessoas nas passadeiras não é? Cuidado mal! Cuidado! Estamos a chegar à Marginal! Temos aqui o um Forte de Vila do Conde, muitas vezes venho aqui, é espetacular! E agora vamos ver se aqui uma fotografia... Opa! Todos aqui assim... Isto é aqui uma foto... Ei! Isto é aqui! está aqui! está aqui! Se é uma fotografia para ali, aqui. se é uma foto para ali... Acho que também merecemos! Não sei é como é que vamos tirar! <risos> como é que vamos tirar a foto? Põe-se um capacete! Tens um tripé para tirar foto! Ah, já Também nós não precisamos ficar, ficam só as motos, não é? Se não ponho o capacete, ponha aqui o capacete e... Tem uns gajos feios. pô! tirar fotografias aos gajos feios. Não é, sei está, oh está, está, está a filmar. Está a filmar. Foi outro <risos> espetáculo. É mais ou menos. Isso. E foi assim, mais um bocadinho de convívio junto ao Forte de Vila do Conde! Esta zona é muito bonita, esta Marginal é altamente, sempre muita gente aqui! A praticar desporto, a caminhar, a passear os animais, a passear com as crianças. O mar hoje até está relativamente calmo, no outro dia estava bastante pior. Gosto particularmente aqui desta zona. Aqui existem umas fotos espetaculares. Já passei férias neste prédio. Uma vista fabulosa. Um pôr-do-sol lindíssimo. E agora vamos continuar aqui pela Marginal... Aqui é a Igreja... Nossa Senhora dos Navegantes... Tem a forma de um barco, visto que isto aqui é uma zona piscatória... E agora já estamos aqui na zona do, do Casino da Póvoa de Varzim... Já estive cá dentro, ah, é um sítio onde infelizmente as pessoas se desgraçam, não é? Até podem momentaneamente estar a ganhar mas acabam sempre por perder. Jogos de sorte e azar, a sorte está sempre a favor da casa. Esta zona da povo de Varzim evoluiu muito nos últimos 20 anos não só aqui na parte frontal, frente à praia, como também para aquele lado, não é? Paralelamente à praia desenvolveu bastantes metros lá para trás! Tipo 500 metros tem sempre edifícios e está sempre tudo cheio, atenção não é? Mesmo no, no verão vocês não arranjam nada aqui para comprar hum, ou então os preços comprar e arrendar, não é? Ou então, os preços são uma coisa bastante elevada. Mas é uma zona espetacular, o mar é assim um bocado bravo, a areia é grossa, uh, mas tem sempre muita gente e este passeio, que é o chamado Passeio Alegre, que liga uh, aqui a povo do Verzinho até Matosinhos, julgo eu, é sempre um passeio podem andar as pessoas de, de bicicleta, não é, ah, ou a pé e a correr, e depois mistura-se com passadizos de madeira junto, junto à praia, é uma zona espetacular! A água é fria, não é, não tem nada a ver com a água lá debaixo do Algarve. Vocês veem, a cidade cresce lá para trás, bastante! Mais sossegado lá para trás, não é? Que à beira-mar já é muito mais movimentado. Mas tem sempre muito comércio, restaurantes, muita animação. Recomendo, pessoal. Aqui é uma Praça de Touros, uma antiga Praça de Touros. Não é? Cá está a Praça de Touros da Povo de Varzim. Ah, felizmente. Esta barbárie está a acabar, não é, ah, vocês se pensarem um bocadito bem que não é justo maltratar animais, ah, nem tão pouco, ganhar dinheiro com eles e, e fazer esta crueldade pessoal, basta pensar um bocadito Uh, os animais são nossos amigos, merecem todo o nosso respeito uh, e talvez um dia, não muito longínquo, epá, se, se faça a abolição total disto aqui, uh, mais nos países latinos, não é? Uh, Argentinas, Espanhas, essas coisas todas, não é? Incluindo Portugal. Eu tenho vergonha uh, de Portugal, pá, tudo bem foi uma tradição, uma tradição, não é? Uh, mas agora está na orinha e o pessoal já está cada vez a ficar fartinho, não é? Cada vez não toleram e, e está prestes, está prestes! Agora vamos a caminho de Espãozende e ao Fir. Agora vamos virar para a esquerda, para as 3, os três prédios, as três torres de ao A zona de acesso aqui pelo meio, pelo Pinhal, também é muito engraçada! Cá estão as torres a surgir, esta zona também é muito movimentada por surfistas! Cá estão as torres, e estão relativamente próximas do mar! Ora, parece que temos novo estacionamento para as motos, o pessoal está a inventar! É assim? Podemos por aqui? Não, não, não. Não, De adrenalina e agora passar o vermelho! <risos> Seja que são todos É o que eu digo pá! Este pessoal é tudo uma campada de aceiteiros! <risos> pá pessoal. Vamos despedir, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo não é? Peace and love, fui!